Hoje é pior, Bom, eu já é? contei uma logo no início uh -huh. do programa também, né? Mas o que eu tava falando é isso. A gente se enjoou do Class rápido tá. porque é escatologia. Ah, eu adoro. Não, eu gosto, eu mas também. eu eu, eu gosto você mas eu acho que rapidinho. ela tem um limite. Se eu repetir ela mas, demais, mas, mas merda, você, merda, merda, merda, por você pô, achava pô, pô. que o limite de vocês era muito rápido ou não? O limite nosso podia, era meio curto. Curto? Era. era. A gente se cansava do Você acha que podia durar sketch? mais um pouco? Que ele poderia durar um pouquinho mais. Podia. Mas a gente pode vir retomar e fazer ele no Ninja Locke, tinha os 30 de Hong Kong. Pode porra. fazer no YouTube hoje em mas dia. Mas isso é que era Sim. muito legal da gente. A gente tinha uma autocrítica muito grande. Então, quando a gente mesmo chegava, puta, cara, Cansou. Já, já fizemos bastante história de negócio que se caga, né? Tá bom. E aí o pessoal fica, cara, quando vai ter mais? E esse sentimento de eu quero, eu quero mais, mais. É, é muito do caralho. É. E não ter... Né? A gente já criava uma coisa escassez, nova. É isso aí. É isso aí. E a gente não tinha muita ideia mercadológica disso. A gente era puro Deu, né? instinto. Vambora, um instinto. sai no auge, sai no auge. É isso. É Mas engraçado é engraçado que a gente na TV prolongava até o toco. Mais ou, do... ou menos. É uma uma TV alguns aberta, sim, né, outros cara? não. Eu, eu também partia do mesmo princípio. Todo ano eu criava um personagem novo. No outro, tchau. Sem dó nem piedade. É, é. Eu percebia isso em você, você fazia bastante isso. É, porque mesmo. você tem que sair fora, porque senão você não cria, você não inova, né? É, não, coisa o que, que acontece é o seguinte, puta, tem personagens que, porra, eles entram é, na vida das pessoas de uma forma que não tem como tu parar de fazer. Bolsa, O bolsa. é o detonator, não o o Renato, o José, Lito, tem jeito, aquilo, José, aí é assim, pode, né? são pode formas parar. diferentes de você revitalizar o personagem. Sim, você Com pode certeza. fazer de outro jeito, Exatamente. mas não pode. É, o Bo se é faria Límero hoje em dia. Perfeito, Perfeito. faria Límero. Ele liber. é dono de startup de, de patinete elétrico. Caralho, essa <risos> o Caralho. Vai... entendeu? Ele está adaptado à boquizice atual. Compra bitcoins. Compra bitcoin tem aquela jaquetinha da XP. <risos> <risos> Porra, jaquetinha, Mano, eu não me conformo com aquela porra daquele colete, cara. É uma parada que pra mim, mesmo no frio, porra, se tá frio, por que que tu tá com o um braço de fora? Eu não me conformo com aquela porra. Exato. Toda vez que eu vejo um colete, eu fico com vontade de rasgar. E o personagem pode aprender a envelhecer, cara. Isso é muito foda. Você, o personagem ele vai mudando é igual uma pessoa. Ela vai mudando conforme ela vai envelhecendo. E você. Aprende... Amadurecendo, vamos melhorar esse pitch aí, pode envelhecendo, ser, pode não. Ser. Amadurecendo, acho que seria o pitch ideal, né? É. isso é do caralho, você, você entender o personagem tão a fundo assim que você tem essa possibilidade de ir amadurecendo o personagem. É muito engraçado esse negócio do bolso. Já, já aconteceu comigo, não sei se aconteceu contigo já, Felipe. Algumas ah. vezes o cara chegar pra, pra, pra mim e falar assim: Meu! Eu tenho um amigo, cara, que é idêntico a esse bolso aí, E o da cara vida mesmo é, o, é idêntico ao é, bolso. Ele é o próprio. cara eu. é obrigado. igual. Cara. Meu, é. obrigado. Cara. Super bacana, meu. eu estive lá, meu. Foi demais, é isso, né, cara? É é. Comer bacana, comer, meu. Por um sushi, meu. É. Apreciar, né, meu? <risos> Apreciar. Apreciar, né, meu? Comer <risos> nas minas, meu. Fui lá pegar as minas. Ah, nesse. É. Muito bom. Nesse cara. quesito, eu tô nem lá nem cá, né, meu? Você tô meio é... devagar, né, meu? Vou entrar no Tinder. <risos> Vou entrar, o cara tá pensando em entrar ainda. É.